E aí pessoal, beleza? Eu vou fazer uma videoaula aqui para vocês explicando como é que funciona Promises no Javascript Então aqui é vou abrir uma página para vocês verem a compatibilidade das Promises com a versão do Node que você estão instalando Vou testar aqui no Node Então a partir da 0.12 já tem suporte para a funcionalidade básica da Promises então, basicamente você vai definir um criar um commas que vai te permitir que determinado trecho de código seja executado caso tudo corra bem, senão ele vai executar um trecho de código que caracteriza uma rejeição caso algo não, não dê certo. Então, eu vou criar um método aqui, por exemplo, do something. Esse método aqui de genérico aqui, que vai fazer uma determinada ação esse cara aqui vai retornar uma um promise o parâmetro que a gente passa aqui na promise é um callback e aqui a gente que recebe, por exemplo um, e recebe como um parâmetro dois callbacks um que vai um resolve Vou ficar o reject. Resolve: Essa é operação que você quer resolver aqui, aqui dentro. Depois. Se ela for bem sucedida, a gente chama o resolve. Se ela for mal sucedida, a gente chama o reject. E esse objeto, Promise, vai retornar pra gente. Vai expor pra gente um é, chamado den, a gente vai declarar aqui pelo nosso p, a série do do something e aqui, como isso aqui vai ser um retorno de um promise, a gente vai poder usar o den e aqui dentro, a gente vai passar esses dois callbacks que vão caracterizar exatamente é, uma operação bem cedida e uma mal cedida respectivamente então, eu coloco um valor normalmente vai ser retornado nesse primeiro um callback e o segundo que vai caracterizar o valor certo então uma coisa simples a título de GZ a gente vai set timeout e aqui dentro a gente vai passar o Resolve 3 segundos e vou passar um parâmetro ok então, aqui dentro a gente vai simplesmente dar o console logo no velho e a gente vai, vai verificar aqui ele que ele deu o valor ok beleza? vamos testar do 3 segundos 3 segundos a gente retornou OK, mas vamos supor que a gente tem uma condição, uma determinada operação. Esse é o valor 2, então se esse, esse é o valor for par, por exemplo, a gente chama isso, senão a gente rejeita, certo? Não foi uma operação bem, bem seguida, a gente chama o reject. Um valor não um é par, beleza? o valor. aqui para forçar a execução do else Para gente testar, aquele ele chamou reject, então esse código vai bater aqui o parâmetro e a gente vai simplesmente dar um print na tela. Vamos um lá. valor não é par, vou dar fazer um timeout. só para gente simular um replayzinho vou fazer dois segundos valor não é par tá bom não é par é bom, é beleza é isso, espero que vocês tenham Entendi um pouco como é que funciona o Promise no JavaScript. E aí é isso, valeu.